Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. Deixa eu te apresentar um pouco aqui sobre do que se trata esse canal. Bem, aqui eu te dou informações aí sobre o mundo do cashback, né? Eu te falo sobre cartões de crédito e aplicativos aí que dão esse benefício aí que nos ajuda muito a economizar cada dia mais, beleza? Então, olha só, hoje a gente vai falar sobre o nível cashback. É mais um aplicativo aí que veio para nos ajudar e ele tem um diferencial, na verdade, até dois diferenciais aí muito grandes que eu achei super interessante e resolvi trazer aqui para vocês conhecerem melhor sobre isso. Então sem muita enrolação a gente já vai para o aplicativo aqui que a gente já vê logo exatamente de como tudo funciona e como que o aplicativo funciona. Vamos aqui. Bem, você já está aqui com a tela do celular aqui para vocês, olha. Esse é o aplicativo o nível cashback. Qual que é o diferencial que eu falei? Eu falei dois diferenciais que ele tem, né? É A possibilidade de você ganhar cashback aí no seu cotidiano de forma mais tranquila, né? Porque normalmente os cashbacks os programas assim, ligados a cashback são normalmente ligados a cartão de crédito e esse não necessariamente você precisa ter um cartão de crédito para poder estar ganhando esse cashback você indo direto numa loja ou numa conveniência ou numa farmácia é, ou um posto de combustível que seja vinculado aí com a nível cashback você vai estar ganhando cashback de 16%, 18%, 10% vai variando cada empresa disponibiliza aí um valor diferente de cashback que você vai poder estar aproveitando como você pode ver, a gente está aqui na home do aplicativo, né? Você tem aqui é, ler QR Code, sorteios. Na parte de sorteios, assim que você instalar o aplicativo, com o link da descrição aqui embaixo, você vai poder participar aqui desse sorteio aí para ganhar até é, R$2.500. O sorteio vai ser na, no dia 10, às 20 horas, pelo Instagram aqui da Nível Cashback. Então, vale muito a pena. Esses são dois sorteios que estão tendo, aí o outro é dia 16. E aí, você participando aqui, instalando o aplicativo, você já pode... Seguir o que está escrito aqui no, no sorteio e poder concorrer aí a, a esse prêmio é, A segunda parte aqui, de indicar Ele, Esse aqui é uma parte que eu considero ser assim, um diferencial muito grande dele Pois é, o, é normal de, é, esses aplicativos ter essa parte de indicação né? Só que normalmente você ganha só 5 reais, 10 reais por indicação e esse aqui ele tem um diferencial muito grande que você vai ganhar 5% no total de cashback que cada cliente ganhar, entendeu? Cada compra que seus indicados fizerem, você vai ganhar 5% do cashback é, que ele ganhar. Então isso aqui é um diferencial muito grande que os outros não têm. Ele está te dando aqui um percentual de cashback, que isso daí pode ser muito maior. né? E aqui ele fala né, que ainda é para sempre, você vai ganhar sempre, que esse seu indicado é, comprar, você vai estar tá ganhando. Isso aqui é bom demais porque, como eu vou te mostrar aqui mais adiante, esse aplicativo tem em todo lugar, tem no Brasil inteiro. Então, é, com certeza aí vai beneficiar muita gente, principalmente pelo que eu vejo aqui, pelo aplicativo que ele é maior em São Paulo, toda a região de São Paulo já está abrangida aí pelo aplicativo. Brasília, tem o Sul, tem a Bahia também. Então aí você tem que ver é, exatamente aqui, assim que você, dependente de onde você esteja no momento. Você vê aí se você pode baixar o aplicativo e ver aí se perto da sua região e da sua cidade tem Tem alguma empresa aí que disponibiliza aí você ganhar também é, cashback com, com a nível cashback. Então, aqui olha só: assim que você ganhar o seu cashback, fizer alguma compra, você pode usar essa compra para fazer recarga de celular, você pode transferir para outra pessoa, né? Como eu falei já, você pode pagar qualquer tipo de boleto aqui. Então, pô, esse cashback é um cashback real, né? Que você vai poder. É utilizar ele de alguma forma útil, então, isso aí é outro diferencial bacana. Mas ao meu ver, o diferencial maior, como eu falei, é primeiramente essa parte de indicação de ser percentual de você está ganhando, né? E agora eu vou te mostrar a outra parte que eu acho é muito bacana que é o a proximidade que você tem com as lojas, né? Porque normalmente, como eu falei. É, você normalmente ganha cashback com cartão de crédito, você fica vinculado só com o cartão de crédito. Então, são lojas de internet e tal que fica um pouco distante no caso. E quando a loja está próxima de você, ali do seu bairro e tal, isso aí te dá uma proximidade melhor e você realmente vai utilizar mais ainda o cashback, né? Como você pode ver, a gente está aqui na parte de lojas físicas, na região de Brasília. Você pode escolher qualquer região que você esteja aqui. Quando você clicar aqui na parte de cima, você vai poder escolher a localidade que você desejar. Como eu falei. Principalmente São Paulo aí que tem muita coisa, já São Paulo inteiro já, já tem é, empresas conveniadas aí na nível cashback também, para você ganhar seu cashback. Aqui você tem de 15% a 20% de cashback ó, nessa drogaria, de 10% a 15% também, curso de violão, é, de, de 7% a 10% aí, é, colônia polpas, você tem bastante coisa aqui, ó. você tem de Ribeiro, vou abrir aqui, ó, roupas e acessórios. Vou abrir... Beleza, abri aqui, ó. É, cashback aí de 8%, ó, roupas e acessórios. Aí tem a forma de pagamento aí, com é, a nível, dinheiro, débito e crédito. Então, como eu falei, ó, você pode comprar é, nesses três tipos. Pela, pelo aplicativo da Nível, você pode comprar em dinheiro, e pode, pode comprar em débito e crédito. E o legal, se você comprar em crédito, se você tiver aí seu cartão que já dê cashback, você vai ganhar o cashback do cartão e o cashback da Nível. Então, isso aqui... É um, um combo muito bom, né? Você vai conseguir ganhar mais cashback ainda. Então, considerando aí, se você ganhar um 1% de cashback no seu cartão mais 8 aqui, são 9% de cashback. Como você pode ver aqui, é, o cashback funciona assim: são 6% de cashback mais é, 2% de cash crédit. Isso aqui funciona para você retirar, na verdade. Quando você completa aí 200 reais de cashback, você consegue fazer saque direto aí para sua conta pelo, pelo site. Da Nível cashback você consegue fazer isso e esse cash credit, teoricamente você não consegue sacar, mas você consegue pagar qualquer tipo de boleto, então é, é a mesma coisa do que o cashback. Então não, não muda quase nada, né? E aí vamos dar mais uma olhada aqui nessa loja. Ó. Tá, ele fala aqui dos horários, né? Como a gente pode ver aqui, tem as regras do estabelecimento, né? Que tá dizendo que é a partir de 80 reais você ganhar os cashback a partir dos 8% no caso, né? Tem a localização aqui próximo lá de onde eu moro, e você tem as avaliações aqui também. É, lembrando que esse aplicativo, ele está se expandindo agora, então é melhor logo você pegar no começo, porque você vai ter um percentual grande aí de cashback, você vai conseguir ganhar bastante cashback e ainda ganhar nessa indicação que eles têm, né? E aí se você tiver qualquer dúvida em relação a qualquer empresa que tiver aqui, você vai e clica aqui em avaliar, faz uma pergunta, faz uma, uma avaliação normal, né? de repente se você já utilizou você pode falar aí sobre ela então então pessoal antes de continuar o vídeo eu quero saber se você é capaz aqui de dar o like nesse vídeo aqui que a gente tá buscando aqui cada vez mais conhecimento aí para passar para vocês e a gente economizar e ganhar muito cashback né porque o que vale é ganhar cashback sempre e sempre economizar através do cashback beleza então vamos continuar e aí também ó, continuando tem várias lojas aqui então como eu falei você escolhe o local e você vai ver aí perto da sua sua Mas... residência que vai te te auxiliar de, de uma forma melhor. E aí você também pode ir aqui na parte online também, comprar em lojas online, você vai ganhar cashback. Ó, na Centauro tá 5,44% de cashback. Na Natura também, ó é, Droga Raia. São, são empresas grandes aqui que estão na internet. Ó, até Carrefour você consegue ganhar cashback. Então é bem legal aqui, gostei bastante do aplicativo. Então, independente de onde você mora, você pode instalar o aplicativo e ver se tem alguma empresa aí que tá trabalhando já, possibilitando te dar cashback, eu achei muito bom, né, por ser coisas mais próximas da gente, mais do nosso cotidiano. Então isso aí faz uma diferença grande pra gente. Pô, se você for ali na sua padaria que você vai todo dia, imagina o quanto você já gastou e podendo ganhar aí, sei lá, 5%, 10% de cashback aí de tudo que você já gastou. Ia fazer uma diferença muito grande. Bem, aqui eu prezo muito por isso que você saiba gastar seu dinheiro de forma correta. Então o cashback nos auxilia muito nisso, né? Se você vai comprar uma coisa que você já precisa, que você sempre está precisando, que já é do seu cotidiano aí como padaria, gás, conta de luz, essas coisas tudo e você tá ganhando um cashback em cima disso, aí é muito bom, né? Aí você consegue conciliar a educação financeira com, com a economia, né? Você consegue ganhar as duas coisas. Então, eu gostei muito do aplicativo por isso, né? Porque ele está próximo de você e tem essa possibilidade de você indicar pessoas também para ganhar um percentual no cashback que eles ganham. Então, isso aí é um diferencial muito grande que nenhuma outra empresa teve. Então, eu tô desde 2018 aí ganhando cashback e até agora não tinha visto aí uma plataforma que desse essa possibilidade de cashback, né? Então isso aí é um diferencial muito grande, gostei bastante. E se você ainda ficou com alguma dúvida aí sobre o aplicativo, pode comentar aqui embaixo que eu respondo a vocês aí. Se eu não souber, eu vou é, buscar aí conhecimento para poder passar aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui, beleza? Então até a próxima, valeu!